Em meio a todo esse caos, pois não devo satisfações. Você cairá, mas se acreditar antes mesmo de tocar o chão você as asas vão se abrir. Precisa derrubar as portas que vão se fechar. E seu poder vai se expandir como a fúria de um dragão. Barreiras não vão segurar essa força que você vai despertar. Seu se capacete.